Fico tão feliz de passar essas informações para vocês, porque eu sei que muita gente vai fazer, e vai dar certo, e vai funcionar, e todo mundo vai ficar feliz com os carros velhos, Bom, nós. É isso aí. É o seguinte. Não é carro tem... velho que fala, é o old car agora. Que old car? É o carro velho mesmo e acabou, filho. Odecar é muito o moderno Odecar. car Não, que Odecar. Ah, né? Ó, então... deixa eu falar uma coisa É o seguinte, pessoal Adaptações, tem umas que funcionam, né amor? É, e tem umas tem que não funcionam Tem umas que não dá, não dá certo Só que tem outras que faltam os complementos É isso Então essa é o tal do complemento O que que acontece? Quando você coloca um radiador No gol quadrado do Passat antigo Uma vida mais pra cá, assim Aí, aí é. Beleza. Assim fica mais bonito. É o seguinte, é seu melhor <risos> ângulo. É, é o seguinte, quando a gente coloca um radiador de Passat, mais muita gente, muita, muita fica perguntando para mim, aquela tampinha do lado para que que serve? Verdade. Certo? E a gente vai ah, falar o não. pininho do lado. Que que faz com aquilo? Eu passo pelo mesmo problema de vocês, de ficar jogando água para fora ali. Eu vou tentar resolver esse BO, certo? Aí olhando como é que funcionava o sistema dos radiador de Opala, Opala, é, Chevette, amor! Inspiração do é, Opala. É, até que se impressou por alguma coisa. <risos> é, caminhonete, C20, D20, é tudo esse mesmo sisteminha. E aí olhando o reservatório como que funciona, eu falei, vou tentar fazer um, né? E fiz pro carro da Juliana. Porra! Com funcionou perfeito. pra caramba. Ficou perfeito. Funcionou. Ficou muito bom. Ficou muito bom. O que que acontece? Vou explicar pra vocês como é que fazem, certo? Eu já até... Por isso que eu falo pra vocês que o Instagram lá que é o termômetro da bagaça. Porque eu fiz, postei foto no Instagram desse reservatório. Funcionou. Até já vendi alguns, né? Um vale. Dinheirinho no bolso. <risos> Aí o que que acontece? Aí resolvi gravar porque eu sei que muita gente... Passa por isso. Verdade. Fica jogando aguinha e você tem que toda hora ficar vendo o nível da água. É verdade. E não é uma coisa legal, é chato. Então vamos lá que eu vou passar pra vocês como é que funciona. Tem alguns segredinhos. Pra quem quiser também, eu tô vendendo squeeze aí pra quem faz academia. <risos> Mentira. <risos> Mentira. Esse aqui é o reservatório. Eu quis fazer de, de inox, é porque tá tudo melado, que a minha mão tá toda suja, mas ele tá bem... No brilho. É. No brilho, ó. No brilho. Ó. No brilho, bem limpinho, tá? O que que acontece? Eu fiz assim, bem discretinho Com o suportinho aqui embaixo Vocês vão entender por quê. Mesmo pra quem quiser colocar o outro lado Porque eu não quis fazer aquele suportão aqui do lado assim, sabe? Que tem um pessoal que faz alguns reservatórios Que solda uma chapa assim Eu quis que ele ficasse mais discretinho suportinho aqui embaixo Que ele vai preso na longarina E fica assim Como que ele tem que ser, ó? Pessoal, pega uma garrafa PET ali pra mim Ó, aqui É um, um engatezinho de Mangueirinha de 8 Tá, engate rápido Não vai pressão nenhuma Segurei um pouquinho, rapidinho Não vai pressão nenhuma nesse, nesse reservatório, certo? O que que acontece? Mas como que ele tem que funcionar? Ó, ele tem que ter uma mangueira Que vá até no fundo Certo? Uma mangueira Qualquer mangueira Aqui não vai ter É... Pressão a mangueira tem que ir até no fundo do, do, do reservatório Tá vendo? Ó? Ela vai até no fundo Ó Aqui o que, que eu fiz? Catei um Uma Um espigão Esse Engate rápido é rosca 1 quarto NPT E o espigão é rosca fêmea 1 quarto NPT Rosquei um no outro que fiz um sanduíche Coisei a mangueira A mangueirinha do radiador vai sair Eu vou mostrar no carro da Juliana daqui a pouco Vai sair... Por enquanto vocês estão colocar vídeo aula teórica. Calma é. aí que nós já vamos para prática. Vai sair do cantinho da tampa e entra aqui, ó. Certo? Aqui, você parafusa aqui. Pá. Beleza. Você tem um reservatório. O que, que vai acontecer? Principalmente quando você desliga o carro, a água faz o que? A água expande. O hum, que, que acontece? A isso tampinha, é interessante falar. A tampinha, ela tem uma válvula ali que quando a água expande, é igual você ferver uma água, cria aquele vapor ela expande. Aquela tampa abre e gospe a água fora. Ela vai cuspir a água fora. Por isso que nos radiadores sem reservatório, ele joga a água fora. Certo? Então o que acontece? Ele vai jogar a água fora. Só que quando o carro estiver funcionando, ela chupa a água de volta. Nossa, como é que é? Repete. <risos> Não. Então, na hora que o carro estiver funcionando, isso aqui funciona como não, um reservatório isso é bom, normal. Isso re é. é bom frisar, porque. Se que você acontece? tiver algum amigo que tenha é, uma caminhonete Opala, quem vê no reservatório de Opala, até de carro novo, esses Acordes, Civic, é tudo assim. Ah. Ele é um reservatório só de expansão, ele não tem pressão nele. Certo? Ah. Já os, esses. Esses carros, assim, com aqueles outros tipos de radiador, ele vai uma pressão e a tampa do reservatório original, ela tem uma válvula nela. Ah. Então, por isso que muita gente me pede, ah, faz reservatório de água para esse sistema original. Eu não consigo fazer ainda, por quê? Na Porque tampa. eu tenho que mandar fazer a rosca da tampa, o que acontece? Acaba, acaba ficando caro. Vai... Olha lá, se não é um negocinho, dá tudo, hein? Olha lá o que, que ela faz, ó. Eu que coloquei pra ela arranhar a casa Olha lá Olha lá que ela faz lá Vai, volta aqui em mim que eu sou mais bonito Mais gato, né mãe? É a gato e o gato, né? Então <risos> A rosca Acaba se tornando caro Que eu vou ter que fazer em torno e tal pá, E aí o reservatório vai ficar caro Por enquanto não achei alguém que faça baratinho Que tenha torno e tal, beleza Pra poder repassar, né? Tá, mas o interessante é isso aqui Então A mangueirinha vai sair do lado e vai entrar aqui quando, principalmente quando você tiver o carro ligado ela cospe água também mas principalmente quando você desliga o carro que ela expande ela vai jogar água fora muita água né bastante água não é, pouco, não, não. é pouca não ela joga dentro desse reservatório quando esfriar ela? o carro funcionando ela puxa de volta então serve como reservatório o que, que você vai fazer você abre o reservatório do carro e no você abre você abre o como é que fala o radiador do carro enche de água, enche até a tampa. E aí você vai colocar a mangueira aqui. Você sai, funciona. Pá. Na hora que você desligar o carro, você vai ver aonde a água vai, vai, vai vir. Sempre tem que deixar um espaço aqui, tá? De água. E aí você dá uma completadinha. Eu ainda não consigo dizer exatamente o tanto de água que vai, porque eu ainda estou em fase de testes, de experimentos no carro da Juliana. Mas funciona demais. Funciona muito bem. Muito bem mesmo. Só quantidade senão... de água mesmo. Coisa é, básica. Senão não estaria aqui passando para vocês. Fechou? Agora eu vou mostrar no carro dela como é que ficou. No carro dela a tampa ficou um pouco diferente. Porque também se fosse para mim fazer com essa tampa para vender. Sairia caro. Então como eu não quero cobrar coisa muito cara do, do pessoal. Certo? Ó. Aqui... Tá saindo do reservatório, todo mundo que acompanhou o vídeo passado aí viu que a gente colocou, ó... Tem vídeo sobre... Radiador isso. de Civic, radiador. é o mesmo sistema, ó, se você ver aqui, ó, a água aqui, tá vendo? Eita, acho que jogou na câmera, hein? Não, imagina <risos> que não, imagina, ó, ó, Tá aprendendo. cheio aqui de água, certo? Aqui, ó, é o reservatório de expansão. Pega aqui dentro, amor Calma que eu vou filmar bem de pertinho Pra galera é, ver eu... como é que funciona Olha lá a aguinha ali dentro, ó ah. É o mesmo sistema lá, tá vendo? Pô, tomara que dê pra pegar legalzinho, ó Aqui tem um negocinho da mangueira Igual eu mostrei nesse reservatório E desce lá embaixo a água Tá cheio da água Certo? Não cospe mais água fora Aí Pera aí Aqui, pessoal, também é importante não ter vedação aqui, ó. A rosca, por exemplo, você não pode passar uma fita, um dure. Um, como é que chama aquele negócio lá? Veda rosca. Veda rosca. Porque ele tem que ter ar. Para funcionar, né? Funcionar. Porque senão ele não chupa água de volta Agora eu vou mostrar pra vocês aqui Por que que eu fiz assim Com esses dois suportinhos aqui, ó Mostra ali o seu como é que é preso, amor Ó, furei, fiz uma rosquinha aqui M4, prendi aqui, prendi aqui Pra não ficar aquele suportão feio Ah, Biru, mas e se eu quiser colocar aqui? Mostra ali, amor Por exemplo Se a pessoa quiser colocar aqui Só fazer uma chapinha, um L aqui, ó Vai ficar pendurado aqui assim, ó é uma viu, questão né? de gosto. Eu, por exemplo, prefiro assim. Quem quiser fazer... Fica e... bonitinho, né? E fazer a chapa aqui, sem problema. Aí é gosto de cada um. Eu fiz assim. Quiser colocar aqui, quiser colocar lá, onde quiser colocar. Entendeu? Deixa eu prender a tampa direitinho. Aí. Ah, pera aí, outra coisa. Pra quem perguntou também sobre esse reloginho, funciona muito bem, viu? ele funcionou certinho, ó. Tá Tem 20 um vídeo graus que agora. eu vou postar é. dando um rolê com ele. E como ele diminuiu a temperatura, a temperatura bem rápido. Com um radiador de Civic de alumínio. Ó. É isso aí. Top, irmão. Depois é eu vou postar bom. o vídeo pra galera ver. Então é isso. Super funcionou, gente. Eu acho que ficou... Acho que deu pra entender legalzinho. Conseguimos, graças a Deus, resolver mais um BOzinho aí. De ficar jogando a água. É isso aí. o carro pra fora. Tá bom? Dúvidas? Comentem. Comentem o que estão achando do canal. Não precisa comentar que eu sou lindo, porque isso eu já sei. Tá bom? Não, quero que ninguém fique falando que eu sou lindo, que eu sou maravilhoso. Que isso já não é novidade pra mim. Fechou? Eu tenho espelho em casa, eu sei o quanto que eu sou lindo. Então é isso, pessoal. Fiquem com Deus. Vou gravar também um vídeo sobre o reservatório. O compound. Reservatório, o compound também. E o reservatório de fluido de respiro do óleo. Nossa, também é super hein? legal. Fechou? É nóis. Fiquem todos com Deus. Tchau. Beijinho do Bidu.